Essa pai dele é centenária, né, doutor? É, me lembro dela quando eu era pequenininho. Eu já estou com 78. 78 anos? É, há 70 anos atrás. Há 70 anos. É. O senhor passava aqui na, na, na passava rodovia? De bicicleta ou. Não era rodovia, era uma estrada de terra. Uma estrada de. de passava. A jardineira. A jardineira, chegou lesão quadrado que tinha um porta-bagagem em cima, e a gente vinha de bicicleta também, passava por aqui, vinha de carroça. É... Carro de boi? Não boi. cheguei a pegar o carro de boi. Meu pai pegou muitas vezes carro de boi. Fazendo esse trajeto de... Trazendo é, saca de arroz de lá, para limpar aqui em Franco e levar para trás, a carroça. Doutor Moraes, o, o senhor é natural de... Cristais Paulista. E aqui era o um trajeto da, do caminho da cidade, né? É, era o caminho da roça. Cristais tinha três ruas. Três ruas. É, era a Avenida Presidente de Moraes, Caprança Martins. Eu não estou lembrando da última rua de baixo. Era três ruas. É, é, paralelas. paralelas e depois as travessas que eu não lembro o nome. Tudo de terra mesmo, Tudo não, não, não tinha Tudo água. Era... Não... E a água de cristal era salobra, ninguém aguentava beber, era muito ruim, tinha que trazer da roça. E mesmo, eu buscava água antes para poder consumir. E essa paineira aqui já agasalhou o senhor aí na, do calor do, do oh, sol? E... Parava, parava aí, tirava, é, às vezes soltava, tirava o animal do, do, da roça, tirava. O cabeçalho dava água para os animais e depois tocava o barco até chegar, a Franca. até chegar em Franca, cheio de banana, cheio de banana. É. Aqui atravessava o Covas é. e é, é, o Ponte Negro, Ponte, Ponte Preta. Preta, Preta é Preta. hoje, vira Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, para chegar já pensou, doutor? E essa aquele caminho transformou-se numa rodovia duplicada com um movimento intenso, né? Hoje ah, ficou... é uma outra coisa, né? Para começar na minha época, ninguém tinha automóvel, caminhão. Quem tinha um jipins? 50, 48, que, que tinha que 48 aqui, porque veio da guerra, inclusive os jipins, eles venderam o jipins aqui no Brasil e os fazendeiros bem aqui em Lado tinham Os, os melhores aqui em Lado tinham uma caminhonete Chevrolet 51. Em 50 e 51, A senhora lançaram as suas caminhonetes, que até hoje não se vê coisa melhor, viu? Daquele tempo. Daquele tempo. É. Aqui nós estamos vendo o movimento da, da Cândido Portinari. Cândido Portinari é um homenagem ao grande, né? O grande Cândido Portinari. É. Que eu conheci o Cândido Portinari em 1952, pintando a igreja de Batatais. Eu fui lá ver ele pintar a igreja de Batataz. Eu tinha 12 anos. 12 anos? É. Que coisa impressionante e maravilhosa essa história sua. E, e, o Cariolato, quando foi visitá-lo, ele ficou meio impressionado por causa da simplicidade da casa. Ele era super simples, né? Muito o, simples. E o... mas ele sentava uma boa representação e, e ele era maçom. Maçom, é. Quando não se via falar em maçonaria, o Cândido Portinari era maçom. Era maçom. Então, aí, a gente olha as pinturas dele, e falava que três pedrinhas que ele colocava no ângulo inferior direito da pintura, Sim. seria o símbolo da maçonaria. Que coisa boa, hein, ó. A, a, a Cândido Portinari está aqui hoje, e eu tive uma conversa com o senhor, ele estava emocionado, e falou assim eu estou vendo em vida a duplicação da Cândido Portinari. E o senhor está testemunhando esse momento tão, tão bonito, né? Você nem acredita que está assim. Eu, eu lembro, em a, a, a, a Batatais também, Sim. Batatais tinha um jardim muito bem feito, de plantas formadas de animais. De animais. É. E a catedral que estava pintando, quem era o Monsenhor quem era o Paro, era o Monsenhor Sarmento, de em 1952. Aí, e, e, Batataz era uma cidade muito bonita na época. O fez o era aquela igreja imitando a, a, a, a igreja de Roma. Muito bonito o templo, né? A catedral é. lá. A bonita, quer dizer. Muito bonita. E aqui está a paineira centenária, a, centenária, a, paineira. a centenária. É paineira Paineira. paineira. paineira. paina, é. e ela está aí já ostentando a sua, as suas marcas da velhice, né? E ela ia desaparecer agora com a Essa duplicação. duplicação, mas houve um protesto geral e então o DR refez o projeto para poder desviar da paineira. E ela ficou aí é, majestosa no, no, no centro da Olha, se, avenida, se, da rodovia. daqui 70 anos alguém ainda vai contemplá-la, né? É, se Deus quiser. <risos> doutor, muito obrigado. O senhor vai passar aqui do lado da frente. Nós estamos aqui no Porto, Paideirão. um momento muito especial. E o doutor Moraes está comigo aqui no carro. Nós estamos indo em direção a Cristais Paulista. Para registrar um pouco de história lá. Obrigado, viu, doutor? Atenção. Ah, que